Eu tava aqui desenhando e do nada eu vontade de mostrar a minha escrivaninha, né? Então acho que eu vou mostrar pra vocês. Escrivaninha, o lugar onde eu faço todos os meus vídeos de 2021. Bora começar, né? Aqui fica uma prateleira, onde tem... Eu ah, peraí, quase... Aqui é a escrivaninha, onde tem minha mesa digitalizadora, onde eu faço desenhos. Esse desenho aí eu fiz um papel, ó. Agora eu tô digitalizando ele vou postar futuramente no Instagram. Eu já postei o desenho, tá no Instagram. Aqui tá meu celular. Tô, eu tô gravando do da minha irmã. Ele desligou na minha cara. Aqui tem um pente, porque eu pentei muito meu cabelo. Uma pena, chique. Uma xuxa pra amarrar meu cabelo. Aqui é a história de todos os meus personagens, mais ou menos. Lá embaixo fica um trequinho. Fica a história. Era onde eu fazia a história lá. Hum, Kia, uau, olha a menina. Aqui é de novo. Um desenho antigo, outro desenho antigo, outro desenho antigo A Kiara, o Meliodas, o Saik eu amo o Saiki. A Princesa Akemi, eu não lembro nem quem é esse personagem Bora ler um pouquinho dela. A minha letra é assim de, até, até hoje, minha letra não é muito bonita. Há muito tempo havia uma princesa que morava sozinha. Eu tô briga de lá o resto. Tem umas histórias bem mal escritas aí. Aí quando ela tava na sala, meu monitor aqui, é aqui minha ring light, né, pra, pra quando tiver escuro eu conseguir ver melhor. Ela tá, ela tá fazendo com que a luz... <risos> Se eu vou aqui, ela faz tudo ficar escuro. Pera aí, foca. Tá tudo escuro agora, guys. <risos> Ai, que poder ter nas minhas mãos. Aqui tem um negócio matemática. Aqui fica a minha prateleira. Aqui meu estojo. Tarefa, né? Vocês não me interessam por tarefa. Tá a grossura. Da tarefa que eu tenho ali na é minha mão. Pequena. Aqui fica o estojo só de lápis de cor. Mesmo assim, eu não, colo... eu não, não coloro nenhum dos meus desenhos, olha. Muito. Metade disso daqui. Peraí, deixa eu fechar. Ali, impressora, todos os desenhos aqui, né? Nossa, mano na câmera, esse desenho aí de roxo tá muito mais bonito. <risos> é, o que? moleque? Tá mais bonito na câmera do que pessoalmente. As cores estão mais vivas, o que? Aqui é o personagem de jogo, chamado Kokichi. Esse personagem de jogo, chamado Nakito Komaeda. Esse daqui é o meu personagem, não é de jogo. É o Alex Loss Roshi. Tem o Alex, mulher. Tem o Alex com dor de língua, porque ele queimou. É isso que tá acontecendo. Aí, o personagem Spinella, do filme Steve Universo de uma forma duvidosa. É 200, 300 inscritos. Tem a Rainbow Dash de uma. Pony aqui, eu tinha uma outra da, da personagem Floreshai, só que meu primo Rony com 5 anos roubou de mim e eu nunca mais achei. Aqui tem um livro que eu... Esse é o único livro da minha vida que eu li por conta própria, não porque alguém mandou. A grossura... De, deixa eu ver quantas páginas tem. Mais de 350 páginas, acabei de ler. O outro lá atrás é extraordinário, eu não li completo. Aqui fica uma prateleira, a mãe... É, quando, quando a gente vai comprar... A mesa, ela disse que ficaria meio caro pra, pra, pra colocar as prateleiras, né? Aí ela perguntou, então ah, eu posso tirar as prateleiras? Aí enquanto isso, a gente vai aumentar. E eu disse, aí ah, é tudo bem então. Aí preciso por isso que eu tenho essa escrivaninha, né? Porque se eu dissesse, não, aí eu não teria hoje. Teria que digitar meus vídeos na minha cama. Aqui fica minha caneta touch. Aqui fica de cera, clipes. O vídeo tem só 5 minutos agora. Então, para ele ficar maior, é uma desenho que eu tô fazendo agora. É uma personagem que ela é programadora. Ela não tem braços faz parte da história dela. Basicamente, a tia dela comeu os braços dela. Por isso que ela tem agora braços biônicos. Aqui o desenho aqui, ó, que eu tô fazendo lá eu fiz ele ao contrário aqui tem um cenário que eu fiz aqui tem o olho de todos os meus personagens porque eu não quero que eles fiquem parecidos, eu quero que eles fiquem meio de e tal então eu tô fazendo um olho diferente então é isso, muito obrigada por assistir até aqui, desculpa pela falta de vídeo eu planejo gravar um vídeo falando como foi ser escritora por mais de duas semanas, escrevendo todo dia, mas agora eu tô dando meio que uma pausa, né? Quando eu terminar de escrever tudo aqui, que eu preciso escrever, eu vou passar esse vídeo pra vocês, eu espero que você dê like nesse vídeo, e se vocês quiserem eu posso mostrar o quarto todo, né, porque agora eu tô num quarto maior, tem uma lhama lá esse, esse vídeo parece like só por causa da lhama mesmo ah, e tem essa mesa de bar também que tem duas, né, porque... Eu tenho 1,64m, pra quem não sabe. Então se eu ficar só com uma, acaba ficando muito pequeno pra mim. Aqui, ó. Pra Sim. mim. Aqui, ó. Minha visão agora, ó. Assim que eu estou enxergando. Fim no chill. É se eu não botar assim a mesa de baixo, é mais ou menos assim. Eu, é mais ou menos assim. So long, farewell.